Eu estou aqui com o Jonathan, que é coordenador de marketing da GTS. E eles estão trazendo uma novidade interessante para o show rural, né Jonathan? Isso aí, a GTS está sempre inovando. né? show rural para nós é a primeira vitrine de agro, então nós tentamos sempre trazer os melhores lançamentos para cá. O show Rural tem uma expressividade muito grande para a GTS. Nós sempre esperamos muito dessa feira, até porque o público né, que vem aqui é de um alto gabarito, digamos assim. Né? São profissionais do agro sempre dispostos a nos auxiliar nas nossas pesquisas e indica sobre desenvolvimento de novos produtos. A nossa novidade está aqui, né? até difícil de enquadrar porque ele é grande, né? o nosso Wagon, o Wagon com 36 mil litros, numa versão nova. Né? O Wagon ele já é tradicional na GTS, nós temos esse modelo de carreta há pelo menos 4 anos. Mas dessa vez nós trouxemos o novo Wagon com um conceito de rodagem diferente. Então substituímos o tradicional sistema de eixos fixos né? por um sistema de tandem. E aí muita gente pode pensar assim, poxa, mas o tandem é mais tradicional ainda. Mas não o nosso tandem, o nosso tandem ele é diferente. Nós trouxemos um tandem com um sistema de copiamento, tanto linear, para frente para trás, quanto lateral, direita e esquerda. Justamente para ele copiar ao máximo as imperfeições do terreno e criar aí uma forma de rodar mais suave. Com isso nós conseguimos colocar oito pneus na carreta, então são quatro de cada lado aumentando bastante a área de contato com o solo e reduzindo aí os problemas de compactação. Então, isso aí vem do comentário de vários produtores quanto a carretas graneleiras compactando muito o solo ou quanto a carretas graneleiras balançando muito ao transportar, forçando muito o trator. Então, nós unimos várias informações de vários locais do país e desenvolvemos esse produto. Hoje a tendência de, de reduzir a compactação do solo, ela foi atendida graças a esse novo sistema e também a funcionabilidade, um bom andar da carreta, a segurança e a suavidade da movimentação. São vários atributos né, que, que na hora de escolher acabam pesando decisivamente, mas vocês têm todo o outro portfólio também trouxeram para cá, né? Tem, trouxemos um representante de cada linha, digamos assim. Né? Hoje a GTS ela trabalha muito forte com plataformas para colheita, tanto de soja quanto de milho, né? Soja no caso a plataforma de corte. Temos também a a, a partir de descompactadores com terros, também um produto super tradicional. Temos a linha de planas, né? planas para nivelamento de solo, é, a linha de embolsadora. Carrinho para transporte de plataformas e as carretas graneleiras. Carretas graneleiras para nós é um produto recente. A GTS em si é uma empresa jovem. Né? Nós temos 16 anos e carretas graneleiras estão no nosso portfólio há cinco anos. Esses cinco anos aí elas já trouxeram muitas novidades, assim, que vão desde a preocupação com qualidade de grão descarregado movimentação, né, o deslocar da carreta, é, forma de descarregar, melhor visibilidade da descarga, entre vários outros atributos. E no caso do Terros, né, principalmente para essa região do Paraná, a gente tem a grande vantagem de estar tá aí se destacando como uma ferramenta de descompactação de solo ideal, porque ela não faz revolvimento da camada superficial. Então, basicamente, a gente não incorpora a palhada. O índice de incorporação é muito baixo. E esse índice de incorporação baixo, ele é a ferramenta ideal para um trabalho com plantio direto. Onde as pessoas estão com 30 anos de plantio direto, 40 anos, sei lá, tem gente muito tradicional de plantio direto. E a gente consegue fazer esse trabalho alinhando né, a descompactação, sem perder os atributos básicos desse, desse plantio direto. Excelente. E aproveitar o momento agora também, né, o produtor, que o crédito voltou, está acessível, né, então agora é o momento de aproveitar. É, a agricultura está sustentando o país, né, acho que ninguém é louco para dizer que não, tirando os sambistas, né, lá no, no Rio que estão com aquela onda. É, o agronegócio está tocando o país, está segurando a bronca aí que foi criada com, com tanta corrupção, né, e... É, e estava na hora de, de voltar, assim, de se retomar esses recursos financeiros para o agro. Até porque é uma economia que tem que ser constantemente estimulada. O agricultor está, de um modo geral, capitalizado. E esse recurso né, do banco ele vem para dar aquela mãozinha assim, de decisão de compra, tipo, ah, vou atualizar a frota, vou dar uma manutenção adequada ao equipamento. E na show rural aqui o pessoal apresentou várias taxas aí reduzidas, principalmente de flat, né, o que auxilia bastante na decisão de compra na feira, né, que é justamente o que o banco procura, né? ele tenta canalizar o máximo de negócios aqui até para valorizar o evento. Muito bom. Excelente. Obrigado, Jonathan, por receber a gente aqui e bons negócios. Eu que agradeço, obrigado ao Agrolink, sempre à disposição.